Bom dia, bom dia, malta do YouTube, bom dia, bom dia malta que segue o meu canal e bom dia a toda a gente que possa vir a ver este vídeo. Bem, malta, é o seguinte, estamos aqui a fazer um pequeno vídeo sobre um Hyundai Jets por causa de um problema que eu estava a ter no meu carrito. Então é o seguinte, quando eu fazia curvas à direita ou pisava buracos com a roda do lado direito ele fazia um barulho tipo arrossar-me tal como tal eu pus essa informação em alguns grupos do Facebook e aquilo que me disseram era que podia ser da barra oscilante a borracha da borracha oscilante entretanto fui ao mecânico aqui ao pé da minha casa uh, e assim que ele viu o carro e viu que era um Hyundai disse só que, ah isso provavelmente é o avisador sonoro das pastilhas dos travões e assim foi, ele desmontou a roda e então viu que as pastilhas da roda do outro lado, isto é da esquerda, foi da, da direita, estavam gastas e as pastilhas ao lado têm tipo uma chapinha, que quando a pastilha se desgasta muito, ela entra em contato com o disco e faz esse barulho, ou seja, é um avisador sonoro analógico, não é? Mas que serve perfeitamente para nos avisar da situação das nossas pastilhas, dos travões, ok? Pronto. o vídeo é este, é essa a informação que eu vos quer passar caso aconteça com o vosso carro já sabem verifiquem os pastilhos os vossos travões está bem beijo fique com Deus subscreva o canal e deixe ficar joinha tchau fui